Uma pessoa pretende comprar em determinada loja uma balança de cozinha, uma jarra de vidro e uma forma para bolos. Então, balança, jarra e a forma para bolos, né? Se ela comprar os três itens, olha que legal, comprou os três itens, pagará R$50. Comprou os três, paga 50, né? Mas se comprar somente a balança, mais a jarra, vai estar a 37. balança mais jarra 37 sabendo que a balança custa, 7 a balança custa sete reais a mais do que a jarra. Então o preço a ser pago na compra de duas jarras, olha o preço, ó. Duas jarras mais uma forma para bolo, uma pro bolo, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Probleminha, gente. É engole o choro, tá? Vamos lá. Você tem, ó, jarra, você tem, ó, balança mais a jarra, mais a forma para o bolo. Tá, bolo: 50 reais. Mas se você comprar a balança, mais a jarra, né? Não é isso? E ali o bolo não vai dar, não. Balança, bolo, né? Não vai dar muito certo, não. Vou botar a forma, tá? A forma de bolo: 50. Não vai ficar bb, B, né? Vai ficar legal. balança B de balança, J de jarra e F de forma. Tudo bem para bolo, ok forma para bolo vai ficar melhor mas se você comprar a balança ó, comprar somente a balança mais a jarra balança mais a jarra isso dá 37 já dá para achar o for, a forma tá mas enfim daqui a pouco a gente vê aí ele falou que a balança custa 7 reais a mais que a jarra então você tem o preço da balança e você tem o preço da jarra se a jarra é x a balança é x mais 7 tudo bem e aí, galera, eu vou achar aqui primeiro, ó, olha para cá. Eu vou achar aqui primeiro, vou substituir, olha para cá, vou substituir aqui, ó. Tá vendo, ó, B mais J é 37, ó. Então, isso daqui vale 37. Vou substituir aqui, ó. Já vou achar a forma, tá legal? Vai ficar assim, ó, 37 mais a forma é igual a 50. né? Show de bola? 37 mais a forma é igual a 50. Aí a forma vai ser... 50 menos 37. 50 menos 37 dá 13. Então a forma é 13. Maravilha. E agora eu vou achar a balança e a jarra, né? No caso, eu quero a jarra, né? Vou achar a jarra que é x. Como, Renato? Simples. Você não tem que a balança mais a jarra é 37. Então eu vou substituir. A balança é x mais 7. Aí vai ficar legal: ó. x mais 7 mais a jarra é x. Isso vai dar 37, maravilha, né? Coisa linda, né? Como diz o Marcão, tá tudo lindo, né? Responde aí, tá tudo lindo. 1x mais 1x dá 2x, 7 está somando, vai para lá diminuindo. 2x é igual a 30, logo x é 30 divididos por 2, que dá 15. Legal, já achei a jarra, maravilha. Agora ele quer duas jarras mais o bolo. Pô, Uma jarra é 15, duas jarras é 2 vezes 15, trintão. Um. Show de bola. Agora o bolo é 13, então vai ficar 30 mais 13 que dá 43. Maravilha! Qual é o meu gabarito? Letra A. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo